Gosta do tia com a pegada diferente Eu duvido que eu não é ouvido Com certeza entro na mente, então Vem pra cá, nega, duvido Você yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, aí, aí meu mano, olha só, eu vou rimar tranquilo Porque sabe que eu vim no bang agora e eu não vou dar vacilo Cê possui essa carcaça de grilo Mas só que hoje, desculpa, você não vai ficar tranquilo igual o grilo Meu mano, igual o esquilo eu errei Mas só que eu vou explicar porque no bang eu sou sensei Sabe por quê, meu mano? Não é vacilo Mas só que a sua mediocridade pesa mais que cem mil quilos Tá ligado vagabundo, eu mando na disciplina Minha mediocridade não pesa igual minha rima Bagulho é muito doido, e aqui eu tô por mim, só tem a de grilo você tem de levar Deus O vago lutador do mano só não sapatinho Mas nem se tu levar Jeová vai conseguir ganhar de mim Porque meu mano, cat choice Não cê tá no poste Eu tô ligado meia noite, tu vira MC Joyce Nada disso, isso aqui é a batalha de MCs Irmão novo, você é a mãe feliz Aí, isso é batalha de MCs. Quer dizer, assim, sua mediocridade é maior que seu talento e não é maior que o nariz. Tá ligado, meu parceiro, essa parada. Quer falar do meu nariz, mas vai pra guerra, tá com a orelha armada. Não, puta que pariu, meu mano. Essa é a esperança. Diz por que que a tua orelha tem formato verde de vingança. Boa, mano. Aí olha só, eu vou te explicar agora. Porque tu é o pior. Aí, meu irmão, agora você. É bem de vingança que é igual ao governo e hoje eu te bombardeio Tá é ligado meu parceiro, tá de sacanagem Tu é bombinha, a minha é Nagasaki O bagulhador é doido, isso é verso improvisado Sua selha tá pra cima e um pouco pro lado Ei, meu amor, olha só, esse é o destaque Você não é Nagasaki, é um nasal ataque Mano, não, não você fala a que some. Na verdade meu essa cena representa quem é hoje. Tá ligado, meu mano? Minha rima é profunda. Eu dou tiro do nariz e tu bombardeia com a bunda. O bagulho é doido, meu parceiro. Essa freestyle. Esse é o famoso Choice Mamador de Obozama Bin Laden. Segura o beat, pode virar agora. O bagulho vai ficar naquele pique, né? A sarradeira, tá no que dá vida. Gente, vamos que vamos. Podcast 008MC Choice é do Gomes. Vamos que vamos, aquele pique sarradeira. Oi, Tanto tu Aí, meu parceiro, eu chego no meio da sessão. Se eu pareço com o esquilo, tu parece com o timão. Cadê o tumba Cadê o Joice Tá na bunda, mano. Eu rima até segunda. Meu cego é o você tá nessa macumba. O bagulho é doido, mano. Sempre sem neurose. e tá fudido. Tá Bateu de frente com a rocha Tá ligado, meu parceiro. A rima vai descer na tua garganta. Que entrar nini Niterói e sai no Alcântara. Aí, mano, essa é a ideia. você vê que agora eu vou só pra contagiar a plateia. Cê falou do timão, olha só, cê tá à tona. E se não, mano, você é a Vasco, meu pique de Barcelona Então, agora você fala Porque você não tem noção da porcaria que você pega e fala Irmão, a ideia é ser um intercala Seu destino é igual de todos os paladou, cuzão, vai pra fala Eu tá ligado, meu parceiro, se ligado, improvisado Então você parece o Messi com o cabelo disfarçado O bagulho tá gordo, meu mano, eu tô desespero Você é o Barcelona, mas vai perder de 10 a 0 que tá pariu, isso é um merda Eu sou Messi, da então é mistura de, sei lá, negueba. É igualzinho com aquela porra aí, meu boa, tá agindo igual cachorra Eu não sou mulher, mas eu te veto. eu ia esquecer, mas eu vou te mamar, -am Marolava Você é filho de pai cego, bagulho é eu, aí, quer que o mundo é se foda aí. Tu é filho de pai Cedo, então tu perde a porra toda Olha só, o que você tá falando, irmão, na boa, ou agora cê já tá panguando Porque o Joyce tinha sem ideia, queria eu herdar a doença do meu pai Pra não ter que olhar essa sua cara feia Tá louvado, meu parceiro, eu vou te dizer, hein, senhoras, agora bota pra fugir Bagulho doido do vai compreender meu pai Olha a merda que eu fiz ele fala porra filho nem vou ver Ai, é paciente, pra é. Já que irmão eu vou mostrar porque eu tenho MC de frente. Esse aqui é o mucanalha É porque você só se garante falando de família Pra você viver em batalha Uouuuu Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Ah, o que é isso. É lindo, da rima do freestyle do N.C.O. Roche? so da im do fiscal do mc choice! Oh, Barulho para no em oh, terceiro, terceiro Terceiro. terceiro. Segure, o, o, o terceiro. É filho, som é pro alto. Apertar, tipo, mc choice! Permite, mano. Aí, aí, aí irmão, eu só não proceder Meu pai é cego, mas... Ele me passou a visão de seu homem Não que nem você Então, olha só Essa aqui é a ideia Eu vou te dar agora Eu vou só pra animar a plateia Porque você sabe, mano Que, olha só Eu vou chegar no bang E de você eu vou ter dó Olha só Como você não é capaz Se você é tão merda Que de ti nem tem dó Todas as notas musicais Tá ligado, mano? Você vai falar ló Se você não tem dó Tu não faz nem um som maior Bagulha é do Tu é um sequela O teu pai te passou a visão Então ele ficou sem ela Legal. Eu agora eu vou falar no instrumental Aqui não é bandido, mas você passa mal Ele passou a visão e eu vou passar você na roda cultural Tá ligado, seu sujeito homem Vai me passar, mas tu não passa nem de Johnny Tá ligado, mano, Vou bota o papo tu Gosta de passar pros outros, fica atrás de você Nada disso, para de putaria Entende, irmão, hip hop é muito mais que falar Perder a tia irmão, eu morro só que na levada Não choque que nem você, cuzão Ganhei do Johnny, foi na semana passada Aí passa que eu tô te dizendo, oh, penda sai correndo que eu to peito meu fudendo. Vai ah, tá doido, você é um recalcado, fica lá no Facebook fazendo fofoca, conversa fiada Olha só meu mano, olha só agora o okay, que que você pegou no microfone e tá falando. Eman, olha só agora que não se esqueça, não né, é fiado, é afiado, igual minha espada, pra cortar sua cabeça. Uou! Eita, no de firula, quer cortar minha cabeça, então quer engolir minha nula. Vai de sacanagem, choice, para de falar besteira, eu sei que você quer sentar no poste, porra. Terceiro round rapaziada quero saber Barulho para quem gostou mais da rima do MC Choss barulho quem gostou da rima do MC Orochi Geral votando que é terceiro round caralho Vocês pediram. que aula no um workshop de votação é só gritar pro MC que vocês acharam que foi melhor, correto? Barulho Terceiro, tiozinho! Vamos pro alto, é minha senhora! Um Chutaram ter -se. ter -se. o terceiro! Eu gritei! Quem? Eu gritei! Vamos pro alto, é quem? Vamos pro alto, é minha senhora! era o terceiro! Eu gritei tá terceiro, tá terceiro, eu sou o terceiro! Eu não sabia antes! Vamos pro barulho. Tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Olha, eu tenho uma decisão, mas a minha decisão é minha, viu você? Isso é uma é a um, entendeu? é incrível, minha. A minha é a minha. vota minha é a minha. A minha é a Aí A minha é a minha. A minha é a minha. direita, minha é a minha. A minha é a minha. A minha é a minha. A minha do MC minha. A minha. do minha. Vem por acá, M. Em...